Oi gente, isso aqui é a outra, a diferença das duas é que essa é mais magrinha, a outra é mais gordinha, não tem nome ainda não, a gente vai escolher o nome, só o machinho que tem nome, Vou mandar remédio para ela também, engole princesa, essa martiga, é tão fofinha, tá com fome? Deixa eu ver se engoliu mesmo, né? Porque a outra tinha ficado gelado. Engoliu. Aí, ó. Engoliu. Engoliu, que esperta, ela toma um é bom, remédio. É bom observar que às vezes fica na lateral da boca, é. né? Aí é bom sempre ver se engoliu mesmo. Certo. Aí, ó. Certinho. Ah, não tá Isso, né? Princesa! É, gente, tem que escolher um nome pra princesa. Ela é toda, toda. Ela também tem mancha no peito. Princesa tem. A princesa tem mancha no peito. Princesinha. Tão tá pequenininha, gente. Tão bonitinho gente. Olha que bebelinho. Tá, tchau pessoal.